Bitcoin segura nos US 21 mil dólares montando suporte e fazendo aí até então fundo ascendente no diário, pessoal. Isso é uma boa notícia, vou comentar para vocês aí sobre isso, o que, que a gente tão, tem que ficar de olho. Hoje é um dia importantíssimo, temos aí a reunião né, do Fonk lá nos Estados Unidos e eu vou provavelmente voltar aqui no canal, talvez fazer uma live aqui para poder acompanhar com vocês, se é a minha saúde, me ajudar, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que, que a gente pode esperar nesse dia aí, que vai ser dramático aí, né? Não esqueça de deixar aquele like para apoiar, pessoal. Muito importante mesmo. Se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações. Se você quiser receber de primeira mão aqui os vídeos do canal, participe aqui do grupo Telegram e canal de alertas. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui, ó, começando pelo o diário, tá? Interessantíssimo isso aqui. A gente tem essa LTB azul mais escura que eu coloquei aqui no, no vídeo, né? Vocês podem ver essa, essa LTBzinha aqui, ó. Tá? E a gente então conseguiu manter esse suporte nessa região aqui, próximo dos 20. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui mais ou menos. Essa região próxima dos 21 mil dólares, tá, pessoal? de gente deu um aqui, mas não perdemos. Esse, esse último uh, fundo aqui no diário, né? essa região aqui, ó se a gente perder essa região aqui realmente dos 20.700, galera, realmente vai ficar complicado, tá? é, então por enquanto o Bitcoin aqui tá safe, né? a gente conseguiu estar tá fazendo aqui um fundo uh, ascendente, mantendo esse fundo ascendente aqui agora e tem grandes chances aí sim, se a gente não perder essa região dos 20.700, a gente conseguir né, dar uma, uma respirada. Vamos ver se. Será que isso aqui vai acontecer hoje, pessoal? Tá? Vou falar sobre os indicadores de sentimento, que estão bons aqui agora no curto prazo, tá? Tá bem interessante. É, então, que isso que é importante: o Bitcoin agora que segurou nessa região de 68, tá, pessoal? Aqui, ele acabou segurando, então uh, conseguiu manter esse suporte, ficar acima dessa região de 68 aqui, dos 20 mil, né, quase 21 mil dólares, tá? É, então, isso aqui é um, um bom sinal. Por enquanto, a gente continua aqui ainda. Né, nessa tendência aqui, nessa mini tendência aqui de alta, tá? E se a gente não perder essa região aqui, ainda tá seguro. Então, quem quiser ficar comprado aqui agora, tá? Interessado em fazer compras, eu acho que pode ser interessante desde que a gente não perca essa faixa aqui dos 20.700, tá bom? Eu acho que aqui seria um stop interessante, tá? É, quem quiser arriscar aqui agora, ficar posicionado aí na, na, nessa, nessa reunião, Uh, para os touros, tá galera? Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho sobre os, sobre os ursos também, tá? Uh, aqui no, no curto prazo os indicadores de sentimento estão muito bons, a gente está vendo aqui então o nosso long short ratio aqui caindo, tá? Então a gente está vendo aqui o, isso aqui caindo com o open interest também subindo, tá pessoal? Isso aqui está interessante. A única coisa que está me incomodando um pouquinho aqui também nesse indicador de sentimento aqui é são esses CVDs aqui, tá? Da, das sardinhas, do, dos, uh, das baleias, né? A gente acabou vendo aqui as sardinhas comprando bastante nessa região, tá? mas aqui agora, nesse momento, eles estão realmente querendo vender, tá? então pode ser que a gente possa ver elas, né, essa galera aqui ser estopada, aqui, liquidada e o preço voltar a subir, tá, pessoal. Então vamos ficar de olho nisso aqui, eu acho que está interessante aqui no curto prazo, pelo menos o Bitcoin, a gente teve boas aqui, liquidações e vendas a mercado nessa região aqui, tá, pessoal. Então uh, vamos ver se o Bitcoin segura. É, então, para mim aqui é realmente um stop nessa nessa faixa aqui dos 20.700 para quem quiser ficar interessado em compra, pode ser interessante, né? Mas como você sabe, hoje vai ser um dia de grande volatilidade, tá? Então, a gente pode ter armadilhas aqui pegando regiões abaixo para estopar, essa galera aqui. Tá mesmo se o preço voltar a subir, a gente pode ver isso acontecendo, tá? Então, fiquem atentos aí, tá? Quem quiser arriscar, tem que botar um stop um pouquinho mais longo aí. É, então é, é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque o preço vai lá. Geralmente vai caçar, caçar o stop né, dos dois lados, tá, galera? Vocês vão ver que hoje vai ser um dia com bastante volatilidade, assim que o Jerome Powell começar a falar aí. É, então a gente tem aqui agora, né, a gente acabou rompendo esse triângulo, né? Esse triângulo aqui, uh, descendente aqui agora. E montando um suporte nessa base aqui do triângulo, tá? Agora, o importante seria o Bitcoin fazer, obviamente, aqui esse pivô de alta, tá, galera? Conseguir fazer esse pivôzinho aqui seria excelente, tá? realmente seria muito bom, né? né? Mas, uh, por enquanto, é cedo pra dizer, né? Vamos ver, vamos ver como vai ser aqui agora, né? Nos próximos, uh, próximas horas aí, né? Vamos baixar aqui o tempo gráfico. E depois eu vou falar um pouquinho mais semanal aqui, algumas as coisas importantes que eu quero que vocês fiquem de olho também, tá? Que eu tô aqui... Uh, é, porque é bem importante na minha opinião. Então aqui, galera, para eu, pra eu comprar, tá pra realmente para eu comprar aqui agora, uh, se você quiser arriscar mais, você pode comprar nessa região com o stop aqui embaixo, né eu botaria uma, uma margem maior aqui, na verdade. tá Mas para eu comprar aqui, eu gostaria de ver o Bitcoin rompendo essas regiões aqui, ó. Essas, essas, essas regiões aqui, regiões aqui dos 22.200, 300 aqui, conseguir romper e montar um suporte aqui, tá, galera? Fazer esse rompimento aqui, conseguir montar um suporte, a gente, né? Daí sim vai ficar interessante pra gente conseguir né, voltar na tendência de alta aqui, né? Aqui é uma compra mais arriscada, a gente já estaria numa região de short aqui, na verdade, né? Só que com o sentimento não confirmando, não é interessante shortar aqui, não, tá, galera? O sentimento não tá dando a confirmação que a gente precisa para poder é, shortar, tá bom? A gente tem que ver realmente liquidação dos shorts, né e aí não tem tanto ainda. A gente está vendo o open interest subindo com o long short ratio caindo. Tá? Então hoje eu vou estar tá observando, tá? se o Bitcoin conseguir montar esse suporte acima da região dos 22.200, 300 aqui, tá? eu vou ficar interessado em buscar compras. tá Vou estar tá bem conservador aqui hoje. E se a gente perder essa região aqui realmente dos 20.000 e... e 20 700 aqui pessoal, começar a fechar candle aqui de 4 horas abaixo dessas regiões aqui eu vou estar interessado em, em, em shortar o Bitcoin porque a gente tem essa bandeira aqui ainda tá? tem essa bandeira aqui que tá, tá aqui ainda valendo para o Bitcoin é um padrão que a gente repetiu né várias vezes aqui, né? a gente teve uma a mega bandeira da morte, quem acompanha o canal sabe eu falei para essa, essa bandeira aqui ah, depois teve essa outra bandeira que buscou o alvo, agora tem essa bandeira, essa última bandeira aqui que tem alvo lá na casa dos <cười> Dos, uh, dos 9 mil dólares, tá, pessoal? É, então, assim, tem que cuidar aqui se a gente realmente começar a perder força hoje aí com, a, com o início do dólar subindo e esses pequenos caindo, o Bitcoin pode sim, no rompimento dessa bandeira aqui, buscar alvos mais abaixo, tá? Aí a gente tem aqui, ó, nessa região dos 17.600, né, que... E o Bitcoin pegou esse, esse, esse fundo aqui, ó que inclusive né, o professor Edgar aí falou bastante tempo sobre esse possível fundo nessa região. Seria maravilhoso esse Bitcoin, se o professor Edgar acertar esse fundo aqui, se isso aqui realmente acontecer, pessoal. Tá? Realmente o professor Edgar vai ganhar um prêmio aí Nobel Satoshi, se isso aqui acontecer. Tá? É, então existem algumas possibilidades, se a gente romper para baixo aqui, a gente pode fazer, buscar fazer um fundo duplo nessa região. Tá? Também isso é uma possibilidade, tá bom? Então a gente faz isso aqui, esse fundo duplo aqui nessa região dos 17.600 e voltar a subir. Tá? E se a gente perder esse fundo aqui, tá, galera, daí a gente tem outros suportes aqui que você tem que acompanhar o gráfico semanal né, e diário lá de 2018, tá, galera. Daí a gente tem aqui a região dos 16.000, tá, é, que eu tô de olho. 16.000, depois tem aqui os 13.900 e até a região dos 11.800, tá? Que são é as regiões que eu estou de olho. Tá? Mas eu já vou estar tá shortando provavelmente aqui, tá, se a gente começar a perder esses, esses níveis. É o que eu tô pensando em fazer aqui hoje. E, e, obviamente, aqui, ó, lembrando que essa região, nessa né, região aqui de R$17.600 aqui, pessoal, aqui na reblock na a gente tem pool de liquidação aqui também, tá? Então, é possível, sim, que a gente faça um fundo duplo nessa região. Tá? Então, quem quiser shortar, acho que vale a pena aqui avaliar de, de, né, de, realizar, de realizar os shorts nessa região aqui, tá? E se a gente, de fato, perder essa região, continuar perdendo aqui, daí pode... No caso, a continuar com short, tá? Estou considerando de shortar até aqui, né? virar a mão nessa região, tá? Com o stop logo abaixo, tá, pessoal? Então é o que eu estou pensando fazer aqui: shortar. Se o preço vier aqui, inverter e começar a inverter a mão, fechar o short, invertendo a mão na compra. Tá? E se a gente não conseguir pegar, né? obviamente, uh, não conseguir aqui uh, ter força, tá? E com o preço começar a perder esse fundo aqui, eu vou estar. Tá Uh, estopando e voltando a entrar no short aqui, tá, pessoal? Mas é uma região que vai ser bem interessante se o preço voltar aqui nessa região 17.600, tá? Vou ficar bem interessado aqui de acompanhar e voltar com certeza com vocês aqui ao vivo se isso aqui acontecer, tá bom? Tá, galera, então em relação ao Bitcoin aí que eu tenho pra vocês aí é isso. Na verdade, eu quero falar sobre o gráfico aqui semanal, tá? Que é algo importante que eu quero comentar pra vocês aqui super rápido. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, tá bom, galera? Tem algo então, é que vocês têm que ficar de olho aí. Tá? Antes de mais nada, galera, não se esqueça que quem tem aí a experiência com o Mercado Futuros, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no comentário fixado, o link para você criar sua conta na PrimeXBT, tá? É super fácil de criar a conta aí, tá? Leva meio segundo. Se você tiver qualquer dificuldade para conseguir o bônus aí de 7% ou de 7 mil dólares, manda mensagem para mim que eu posso ajudar você aí, tá bom? Não tem problema nenhum, a corretora é muito boa. Inclusive, eu quero ver se eu mostro aqui hoje, dependendo, dependendo da, da, da movimentação do preço, eu consigo mostrar aqui alguns trades usando a PrimeXBT aí, tá? É um dia que eu não tô querendo muito operar. Ah, se operar vai ser com mão pequena, tá, pessoal? Mas pode ser que gerem um a oportunidade interessante. Então, no semanal, o, que, que, é, o que, que é interessante aqui no semanal, galera? Ó, a gente está muito longe dessas médias, principalmente a média de 20 aqui. Ó. Vamos puxar a média de 20 semanas aqui. Não, esse indicador, esse aqui. Ó, a gente está abaixo da média de, de 200. isso né? aqui é um problema, na verdade. né? um sinal bem bearish. A gente rejeitou aqui praticamente. Ó. Uh, né? A gente teve aqui ó, uh, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas até agora abaixo da média de 20, né? De, de, de 200, uh, 200 se, semanas aqui, né? Está na região dos 22.800 dólares, tá, galera? A gente rejeitou essa média de novo aqui, né? Então é um ponto que a gente tem que realmente conseguir romper. Né? E a gente está muito afastado da média de 20 semanas, ó. 20, 21 semanas exponencial e 20 semanas simples, que são essas duas médias aqui. E mostra se a gente está aqui, de fato, no bull market ou bear market. Né? Então, como a gente está muito afastado, pessoal, existe sim a possibilidade, tá? se o mercado começar a ficar muito, o sentimento muito bearish, aí, todo mundo apostando em queda, mais queda para o Bitcoin. Né? E se a, o, a Federal Reserve o, o John Powell manter o 0,75 né? pontos aí na, na, na, no... A taxa de juros aí, né? Isso pode sim levar o Bitcoin a ir buscar essas faixas de preço aqui, tá? É, eu estava com planos de shortar nessa de vender nessas regiões aqui agora, mas se o mercado começar a ficar, pegar embalo aqui agora, eu estou avaliando realmente de ficar de olho aqui nesses retestes dessas, dessas uh, médias aqui, ó. A gente tem um, um, um, um espaço enorme aqui para o preço se mover, tá? Então acho que essa região aqui dos 29 mil dólares reteste essas médias de 20 semanas aqui. Vai ser bem interessante, inclusive se a gente puxar essa última pernada aqui, ó, maior no semanal, que a gente pode ver que o preço ainda não voltou a testar essa região de 13.2, tá? A gente tem que voltar, na minha opinião, que voltar a testar esses níveis aqui. A gente está bem afastado, tá? E, e nesses bear markets, pessoal, a gente tem realmente, a gente pode ter movimentos bem grandes aí de subida do preço, tá? A gente já corrigiu muito e não deu uma respirada ainda significativa pro preço, então... Tem, existe a oportunidade né quem não está aí posicionado comprado aí na verdade uh, pelo menos um pouco aí né um, fez, acumulou um pouco de bitcoin eu acho que é interessante sim tá apesar do, do, de todo o cenário macro aí tá? um pouco complicado porque se o se o, o, o mercado começar a ficar muito bearish aí né todo mundo postando em queda queda queda o, o preço vai subir sim para poder liquidar e estopar essa galera né vai botar liquidez acima para essa galera que acabar perdendo tá pessoal então é uma região aí que tem que ficar de olho essa região aqui dos 20, 28, 29, né? Com reteste dessas médias e também níveis de Fibonacci, tá? Então, por isso aqui, nessas regiões aqui eu fui, né, acumulando o que eu podia aqui, tá, pessoal? Obviamente, é, tendo caixa, caso o Bitcoin rompa ali a região dos. É, a região de novo aí dos, dos, dos uh, 17 mil dólares, né? Mas a gente está bem afastado dessas médias aqui, seria interessante o, o preço voltar a retestar aqui, tá bom? Uh, então, não estou apostando nisso aqui, eu vou ter que esperar ver a movimentação do preço, tá? honestamente falando para vocês. então Mas é algo interessante de ficar de olho aí, a gente pode ver inclusive no passado aqui, se a gente voltar lá para trás, ó, o preço volta a testar essas médias aqui, né? testa algumas vezes, a gente cai bastante, volta a testar a média, testa a média várias vezes aqui. Né? então, inclusive aqui ó, durante esse bear market todo aqui, a gente teve um reteste dessa região toda aqui, ó, de 618 a galera. Ó, então gente pode ver aqui ó, a gente foi testar exatamente 618 aqui o preço, ó. depois continuou a queda. Tá, então uh, se a gente for acabar formando um, se a gente acabar formando um fundo aqui para o Bitcoin nessa região 17,600, uh, a gente pode sim, aí ó, tem que ficar de olho sei que pode parecer uh, um pouco loucura aí, tá, pessoal. Mas se a gente formar esse fundo aqui nos 17.600, o Bitcoin tem ainda a possibilidade no Bermarket, dentro do Bermarket aqui ainda, tá, de buscar essa região de 6.8, tá? Que está aqui agora na região dos 49.500 dólares, tá? É, obviamente vai depender onde vai ser esse fundo, né? A gente não sabe aqui ainda, mas quando a gente formar esse fundo, e para mim ainda não está formado, tá, pessoal? Eu acho que Uh, a gente não tem ainda nenhuma garantia de, de fundo aí para o Bitcoin. Então, esses níveis de Fibonacci eles são retestados ao longo do tempo aí. Tá? Pode demorar, pode demorar sim, mas a gente pode ver uh, esses níveis sendo retestado, uh, retesta, retestados em algum momento aí. Tá bom, pessoal? É... Caras, eu acho que então é isso. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as sp 500 o índice do Dólar, só para a gente poder fechar o vídeo aqui então. Tá? É... O que está me preocupando realmente é né, a questão do índice do Dólar só pegando força aqui agora nesse momento. Né? A gente teve essa divergência aqui uh, bullish. Né, no RSI, então esse é o motivo do preço aí do Bitcoin ter, ter corrigido, né? E parece que uh, tá aqui agora o, o, o, o índice do dólar querendo romper essa, essa, essa icônia aqui, tá? Então se ele fizer esse rompimento aqui, pessoal, a gente pode até medir esse alvo aí, ó, seria exatamente isso aqui, ó, no último toque que a gente fez, rompimento para cima, levaria a testar essa faixa aqui próxima aí dos 108,4 aqui, né? No início dólar, tá? Então esse é, esse é, esse é o, uh, o alvo desse padrãozinho, desse cone aqui, tá? Então realmente tá um pouquinho complicado aí, tá? Por isso tem que esperar realmente, a gente tem uma confirmação aí se o preço tem chance de subir ou se vai, do Bitcoin no caso, né? Se vai subir ou, ou uh, no caso, perder a região aí dos 20 mil e dólares, né? Então espere um pouquinho, acompanhem o índice do dólar, tá? A SP500 aqui agora tá dando uma respirada, mas uh, junto, com a, junto com o índice do dólar, tá? É, mas também está super, super aqui, pessoal. A gente teve uma correção enorme na SP500, tá? Então, o mercado está bearish, né? A gente tem que dar uma respirada e buscar regiões Fibonacci aí. Né? Então, para mim, a SP500 tem sim espaço para poder dar uma subida, tá? Vamos ter que acompanhar aqui hoje. Vai ser bastante volatilidade, né? Então, eu acho que você pode seguir uma estratégia mais conservadora, conforme eu falei para você. Espera aí a gente formar um suporte em regiões mais acima para buscar a compra, tá? Quem quiser, quiser ser mais agressivo e comprar agora, tem que comprar, mas é um trade mais... Uh mais arriscado né e, e quem quiser realizar vendas também eu esperaria uma confirmação aí a gente perdendo a região dos 20.700 né que daí se a gente perder aquilo ali pessoal a gente vai estar tá realmente fazendo uma no diário aí um pivô um, de baixa ali vai ser bastante complicado do preço segurar acho na minha opinião na região dos 19 ali de novo tá a gente vai revisitar pelo menos a região dos 17.600 tá galera então acho que é isso praticamente praticamente o que eu vou falar para vocês é isso aí tá aqui no vídeo de hoje vou ver se eu volto a uh, ao vivo aqui durante o pronunciamento do, do, da Federal Reserve. Estou com a saúde bem debilitada, aí, com muita tosse. né? tô realmente aqui hoje, acordei de novo. É bem complicado, mas eu estou fazendo o maior esforço aqui. Se eu conseguir fazer a live hoje, vocês vão ter que ter paciência comigo com a minha tosse. aí, tá? Felizmente aqui no vídeo não acabei não me, não me atacando, estou me segurando um pouco aqui. Tá? Mas uh, vamos ver. Tá galera, então basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar aí. A gente se vê então hoje mais tarde para o lançamento do Fed. Um abraço.